Fala pessoal, mais um The Hatch na Austrália com a Twizy começando pra vocês. Eu vim fazer esse vídeo pra dar uma novidade muito bacana pra todo mundo que tá aí no Brasil e principalmente em algumas cidades específicas que eu vou falar já já. Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. <música> Como vocês já sabem, eu finalmente estou indo para o Brasil, vai fazer três anos, quase três anos que eu não volto para o nosso Brasilzão. Ah, e eu estou muito animado porque nesse vídeo eu vim dar uma novidade especial para vocês. Como vocês já sabem, a gente faz atendimentos né, na Twizy, na minha empresa, para poder ajudar vocês a vir aqui para a Austrália, fazer um curso, viver aqui na Austrália, dar dicas, etc. Vocês já acompanham o canal há muito tempo, sabem do que eu estou falando. Né? Ah... Agora, como eu tô indo pro Brasil, a ideia é que a gente possa nos encontrar ao vivo e fazer consultorias personalizadas ao vivo, tá? Então, uh, eu vou estar no Brasil entre os dias 4 e 22 de agosto. Nesse mês e meio que eu vou ficar no Brasil, eu tenho várias coisas para fazer, mas eu separei alguns dias exclusivos em três cidades do Brasil para poder atender vocês pessoalmente. Então, como que vai funcionar? Eu vou estar em três cidades do Brasil, Rio de Janeiro, BH e São Paulo. Tá? Então eu vou falar pra vocês agora as datas, já vou deixar aqui na telinha pra vocês e aqui embaixo vai estar escrito as datas também certinhas pra vocês não esquecerem. Então vamos falar sobre a consultoria daqui a pouquinho, mas é, eu vou estar no Rio, em Botafogo, nos dias, de, nos dias 14 e 15 de julho, tá? mês que vem já. Uh, em BH eu vou estar no bairro da Savassi e, uh, nos dias 18 e 19 de julho. Tá? E para o pessoal de São Paulo, dia 28 e 29 de julho, na Avenida Paulista, tá? ali na Bela Vista. Ah, para o pessoal de São Paulo, caso eu precise de mais um dia, eu consigo abrir mais um dia, talvez dia 27 também. Mas confirmado: 28 e 29 de julho em São Paulo. Tá? As datas vão estar aqui embaixo para vocês não esquecerem. Como que vai funcionar nesses dois dias que eu vou ficar em cada cidade? É um tempo super, super, super apertado que eu tenho pra poder fazer isso. Eu, infelizmente, não tenho como atender todos vocês. A gente recebe muito e-mail por dia. Queria agradecer muito os e-mails que vocês mandam também. Mas eu não consigo atender todo mundo da forma que eu gostaria. E também um pedido que eu pro pessoal do Nordeste, pessoal do Sul, Goiânia, Brasília, que manda muito e-mail pra gente também, mas eu, infelizmente, não vou conseguir ir pra todas as cidades. Então, pra... Pra quem tá nessas cidades, eu vou continuar fazendo atendimento por Skype, tá? Mesmo quando eu estiver no Brasil, uh, mas aí a gente agenda num outro momento. Então, esse vídeo é exclusivo pra quem é de São Paulo, BH e Rio de Janeiro, tá? Como vai funcionar esse atendimento, essa consultoria, né? Aqui na Tweezer eu já presto uma consultoria via Skype, onde a gente né, dá todos os detalhes para sua viagem, faz as cotações de intercâmbio, pega a precificação, compara preços né, e etc. Em a gente sempre consegue ter um preço mais barato porque a gente está aqui na Austrália e outros inúmeros fatores. Então, para você que já tem a ideia de vir aqui para a Austrália esse ano ou no ano que vem e já está pensando em fazer um planejamento e já queria falar comigo de qualquer forma, é, a gente vai ter essa consultoria, a consultoria vai ser de uma hora por pessoa, tá? A, de novo, as vagas são super, super, super limitadas, são só dois dias por cidade. Então se você tem interesse em fazer essa consultoria comigo, o e-mail vai estar tá aqui embaixo no consultoria Arroba lembrando que esse e-mail vai ser deletado depois que eu for embora do Brasil então é exclusivo para quem for fazer a consultoria para quem quiser falar sobre assuntos gerais e marcar consultoria por Skype continue fazendo pelo info arroba .com, tá? Ah, como vai funcionar? Nessa consultoria, a gente vai falar sobre o seu planejamento, você vai sair de lá já com os valores para o seu intercâmbio, com tudo que você precisa saber. Eu vou levar alguns doces daqui, o Tintan e, um, e um Vegemite, que não é doce, mas vão, vão experimentar algumas coisas gostosas da Austrália nesse atendimento também. A... Ah, e vocês vão poder tirar as dúvidas que vocês quiserem comigo. Pra quem ainda não me conhece direito, eu tô aqui na Austrália já há quase 4 anos, vivi na pele tudo que vocês vão viver aqui, já lavei louça, já fui entregador de correio, já trabalhei em bar, eu já fiz muita, muita coisa aqui, já passei muito perrengue nesse país e com certeza muitas alegrias também e vou poder ajudar e passar tudo isso pra vocês. Então, a ideia é vocês conversarem com alguém que realmente entende do que tá falando nesse país, né? Ah, essa consultoria... Vai ter um valor a ser cobrado, que eu vou mandar para vocês por e-mail, afinal, é um trabalho exclusivo que eu tô fazendo para cada um e as vagas são limitadas, de novo. Então, eu vou passar por e-mail para vocês se tiverem interesse. Manda um e-mail para mim. Tiago, quero fazer consultoria, sou do Rio, sou de Minas, sou de São Paulo, quero marcar tal dia, tal dia, tal dia. Quando que você tem disponibilidade? Vou mandar para vocês o dia que eu tenho disponibilidade, a hora e o valor a ser cobrado. Não precisa pagar nada em dólar, tá? Uh, para as pessoas que fazem atendimento com a gente no Skype, Aqui a gente cobra sempre em dólar, né? Então o valor que você é cobrado no Brasil vai ser mais baixo do que o valor normal que é cobrado aqui. Então vocês já vão ter um descontão aí para poder fazer isso, tá? Então o pessoal que já estava pensando em fazer com a gente, já queria falar comigo, uh, vai ter um desconto grande para vocês. Tá? então manda um e-mail aqui embaixo, vou mandar tudo bonitinho pra vocês, tudo explicadinho, a conta pra depósito aí no Brasil, as formas de pagamento, e eu só consigo agendar mediante o um pagamento prévio, tá pessoal? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa marca e depois não aparece, isso acaba atrapalhando as outras pessoas que gostariam de falar, e, e né, que não puderam ir porque já tinha uma pessoa no lugar, mas a pessoa fugiu, saiu, não, não apareceu, então complica, então eu só consigo agendar com o pagamento prévio, Tá? Eu tô marcando nesses dias, nessas cidades, porque já tinha pessoas que tinham falado comigo justamente pra poder a, a fazer atendimento presencial, essa consultoria presencial. Então, a, algumas das vagas já estão sendo preenchidas já vão ser preenchidas antes de eu chegar. Então, corram lá e mandem um e-mail. Também falando um pouquinho sobre a taxa, a, essa taxa de consultoria que vocês vão pagar pra gente poder fazer tudo isso é a única taxa que vocês vão pagar pra agência. Na cotação que a gente vai fazer já vem sem taxa nenhuma de agência, taxa de transferência, nada. Tudo que a gente vai falar sobre planejamento para vocês de Austrália vai ser só valores de escola, seguro-saúde, vistos, acomodação, tudo que vocês vão precisar pagar para a sua viagem, essa, essa taxa que vocês vão pagar para a nossa consultoria é a única da empresa, quando vocês chegarem na Austrália, vai ter um atendimento aqui para vocês em Brisbane, em Sydney, em Gold, independente da cidade que vocês forem, não tem mais nenhuma taxa extra para isso, tá? então fiquem despreocupados que não vai ter nenhum valor absurdo, nada cobrado a mais, etc, porque eu não gosto dessas coisas, para mim é uma coisa só, pagou uma vez só, depois já está tudo certo, então venham com peace of mind, de poder fazer tudo certinho com a gente e poder já ter um planejamento certinho para vocês poderem fazer a viagem de vocês com tranquilidade. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero vocês aí em São Paulo, BH e Rio de Janeiro. É, vai ser um prazer pra mim poder dar um abraço em todos vocês. Pessoal de Minas, especialmente, eu tô esperando muito que vocês me levem um pão de queijo. Não aceito menos que um pão de queijo mineiro, porque eu nunca fui para Minas e eu adoraria muito dar um tour pela cidade, conhecer, comer muito pão de queijo é, e fazer tudo que eu tenho direito por aí. Ah, pessoal do Rio de Janeiro, espero vocês lá também, já fui para o Rio várias vezes com essa cidade maravilhosa, então vai ser um prazer poder falar com vocês aí ao vivo também. E meu, pessoal de São Paulo, minha terra querida, já tenho muito cliente de São Paulo por aí, vai ser um prazer conhecer mais ainda vocês, ah, então vai ser ótimo poder bater esse papo com vocês nessas três cidades. E quem tá vindo de fora, quem não é de São Paulo, não é do Rio, não é de BH... E talvez queira viajar para uma dessas cidades, né? Me avisa, me manda e-mail e fala... Thiago, eu tô vindo de Salvador, mas eu quero lá falar com você... Ou tô indo de Porto Alegre, alguma coisa assim... De qualquer lugar do Brasil que você for e você estiver nessas, nessas três cidades... Em algum desses dias que eu vou estar por lá... Manda e-mail, a gente já deixa reservado, tudo bonitinho pra gente poder se falar por lá. Quem não puder fazer nesses dias e horários... Porque vai ser das nove da manhã até as cinco da tarde manda no e-mail também, fala Tiago, só posso fazer às 8 da noite, só posso fazer às 9 da noite me avisa, não é não é porque eu tô lá que eu não posso abrir exceções. então, se você não puder fazer nesse horário e eu puder te atender mais tarde, puder te atender em outro horário me avisa também, eu tô lá justamente pra isso, eu tô indo pra essas cidades pra poder ajudar vocês então me avisa, tudo a gente consegue conversar, tudo deixa bonitinho pra poder atender todo mundo, tá? Não tem problema se eu tiver que fazer 10 atendimentos por dia o que eu quero mais, é ir aí e conhecer vocês ao vivo e poder ajudar vocês nessa nova fase da vida, tá? Então é isso, obrigado por ter assistido, se inscreve aqui no canal deixa seu comentário, manda um e-mail lá pra gente no consultoria, para agendar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!